A gente não, não costuma chamar o reciclado de, de lixo, né? A gente gosta de chamar de é, resíduos sólidos, né? Meu nome é Sara Jane, é, sou trabalhadora da associação da CMR. Hoje aqui na nossa região são mais de 500 catadores. E em Florianópolis? 300 e pouco. Meu nome é Marisa William Pereira, eu sou representante dos catadores a nível é, nacional, né? representando o estado de Santa Catarina. A gente consegue fazer 120, 130 toneladas a mês. Meu nome é Eliane Eliane Feibrum eu sou presidente da Associação Sou Recicla e nós estamos localizado na Estrada Nova da Tapera. Florianópolis hoje está com 500 mil habitantes, tem produzido em média 700 toneladas por dia de resíduos sólidos, né? É, 40% desses resíduos são recicláveis. Né? Eu sou Marcos José de Abreu Marquito, é... Estou com o vereador aqui em Florianópolis, a gente tem uma agenda ligada à questão dos resíduos sólidos, né? A coleta seletiva hoje, ela alcança o, no máximo 7% de toda a coleta do município. É um valor muito baixo, um número muito baixo, diante da necessidade do qual... A política nacional de resíduos já apresentava, né? A coleta seletiva que corresponde a esses 7%, ela é destinada para associações de catadores. Essas associações, elas recebem esse resíduo, fazem a triagem. Essa triagem é enviada para a comercialização e após essa triagem, é, esse, esse resíduo ele é desviado do aterro. Todo dia vem o material da concate e as pessoas vem, trabalho por produção, produção individual, cada uma faz o seu, o seu material, separa o seu material, né? isso a gente é, devolve para eles 50% do que eles trabalham ali. Eu tenho as listas né, na, na, ali na parede para poder eles acompanhar o preço que está o dia. Preço do papelão, R$ 18 centavos, sacolinha, 10 centavos, caixa de leite, 10 centavos. A gente tem a mesa do menino rapaz ali que separa, aí depois esse material vem para prensa, esse menino prensa. Fica os fardo ali, né? Depois a gente pesa, bota na balança. E o que, o que não separa, o que a gente não consegue separar, vai para o rejeito, né? Depois a, a CONCAP vem e faz a coleta desse material, desse rejeito leva para o aterro. Estamos trabalhando em seis associados mas estava em 10 quando começou a pandemia. Tem galpão em São José que recebe material da coleta e estão recebendo já e nem todos os da ilha estão recebendo, sendo que o material deveria ser priorizado no município, né? E eles entregam, que nem aqui eu tenho essa gaiola, eles chegam aqui, quando tem material jogam aqui dentro daqui o material vai lá a mesa, lá ele é criado e sai separado direto para a prensa. Quando sai da prensa já sai assim ó, já sai tudo fardado, com o peso marcado, a gente pesa para registrar ali quantos quilos deu, que nem aqueles papelão ali tem um com 254 quilos e outro com 214. Cada associação tem o seu sistema, que nem nós aqui já temos o nosso sistema que é coletivo. Tem associação com o sistema individual, cada mesa faz o teu, aí a pessoa produz e pesa o material durante o dia e leva tudo anotado para receber na sexta-feira. Temos aí 72 sócios ativos né, na CMR. É, a gente tem uma parceria aí com a CONCAP, que a, a, no ano de 99 foi fundada a associação. Né? Até então a gente trabalhava lá no centro. né? É, lá a gente tinha um barracão, mas assim não era uma estrutura assim boa para a gente. Né? É, aí então viemos para cá né, e, a, e a partir dali foi firmado um acordo né, que a CONCAP estaria é, tar, fazendo a coleta né, nas ruas da cidade, nos centros, no, no bairro, no, é, em geral, né, no, no, na, cidade. na cidade e trazendo esse material para a gente estar tá triando aqui, né, tendo um teto em cima, né, uma cobertura, uma coisa que lá a gente também trabalhava no tempo. A gente tem várias mesas, né, e naquelas mesas ali é, geralmente trabalha, cada mês é uma família. É, e aquela família ali, ela trabalha, ela tria, todo o material que ela tria, ela pesa, né, passa por uma pesagem na balança e dali né, vai tudo para o sistema, né, o sistema do catafácio que a gente tem agora e dali ela vai gerar a renda dela, né, a nota dela né, e toda semana daí ela vai receber né, o que ela triou. Né. É, pode ser mais, pode ser menos, tem semana que dá mais, tem semana que não dá tanto, né. depende também do material que vem. Né. Tem muitas pessoas que vêm e pedem é, serviço, né pedem trabalho, a gente é, consegue, às vezes, né agora a gente não tem vaga, mas quando a gente tem vaga a gente consegue encaixar eles em alguma vaga que tem, mas muitas pessoas não se adaptam à nossa forma de trabalhar, entendeu? Porque às vezes a pessoa vem e pensa que é uma coisa e chega aqui, né? E tem gente que chega e, tipo, trabalha meio-dia e diz, ah, eu vou almoçar na casa e nunca mais aparece, tipo, leva um susto, né? <risos> Eu acho que o choque que elas levam, eu acho que é a questão mesmo do, do vidro, né? Medo, eu acho, de se machucar e também é muita coisa misturada, né? Que às vezes vem coisas assim que a gente fica até... Até a gente né, fica, meu Deus, como tem coragem de jogar isso aqui? O que eles botam muito também no reciclável e não podia estar vindo é o material do banheiro, papel higiênico, né? Que vem bastante e não devia vir porque não é reciclável. É, e o volume de, de isopor, por exemplo, que vem contaminado, ele é muito grande, porque ele vem contaminado por sangue, que é aquelas bandejas de carne, né? Tem o PS, que vem, que é, que vem como reciclável e não é reciclado. Essas embalagens de ovos, que todo mundo acha que é reciclável, essas de plástico, não são recicláveis. Essas embalagens de chips também não são eu acho que a parte mais difícil mesmo é sobre a parte do, do vidro, né? O vidro não é nosso vilão, né? Ele ajuda a gente, mas, porém, ele não tem uma separação correta dentro das residências, né? Onde acontece que o caminhão é, compactador passa né, e acaba esmagando, quebrando toda e dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas ele é essencial para a gente também. Eu acho que a população em geral devia mesmo cuidar, cuidar do material que sai de dentro da casa nossa. Porque se cada mulher, cada criança, cada pai, família ensinasse seu filho, seus parentes, um passar para o outro, né? a cuidar do material reciclado, porque assim, o reciclado é o futuro. Todo mundo produz e cada vez produz mais. Né? O problema das associações cooperativas é que a gente muito pouco tem apoio. Né? A prefeitura mesmo diz que apoia, mas eu não vejo apoio. Aqui, pelo menos em Florianópolis, onde a gente está, a nossa associação localizada, eu não vejo que a gente tenha apoio do município, da prefeitura, não tem. Se a prefeitura nos, apoia, nos apoiasse, ela teria é, política pública para o catador, e eu não vejo política pública para o catador é, aqui em Florianópolis. Olha, da prefeitura não temos apoio nenhum, entendeu? O único apoio que a gente tem é da CONCAP, né? que eles estão sempre ajudando nós, da engenheira Rita, que está sempre apoiando... A cadeia dos catadores, as associação, ela batalha muito por nós e da prefeitura a gente não tem nada. Nós temos apoio da ANCAT, né? que é a Associação Nacional dos Catadores e do demais a gente não tem apoio nenhum para nada. Nem um par de luva assim. Se a gente precisasse de um par de luva, a gente não consegue. Se a prefeitura apoiasse a gente com aluguel, né? Ou com alguma coisa, o um maquinário, os carrinhos, mesa, sei lá, qualquer coisa, ia ajudar muito. Tem a lei 12.305 que fala que a gente deveria ser, ser remunerado por tonelada triada e isso não acontece. As despesas dos galpão, eles não ajudam. Tem os galpão que é da, da prefeitura, que nem esse prédio que é da prefeitura. Então esse prédio aqui não gera despesa para os catadores daqui. Mas tem os outros, as outras associações como a Sul Recicla, a becan e outras que pagam aluguel. E nesse tempo de pandemia, o aluguel deles está virando um bolo de neve, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Se não tem material, não tem dinheiro. Olha, eu pediria que a Prefeitura é, remunerasse os catadores, uhum. pelo, pela quantidade de material que a gente tira do aterro, entendeu? Se eu tirei 100 toneladas a mês e você 200, outros 300, eu acho que seria justo, porque se ela paga um real lá, pagasse 50 para os catadores, mas seria alguma coisa que você teria garantido no mês. Você está trabalhando, entendeu, você ganha pouco, porque você não tem condições de chegar é, direto na empresa, mas teria o apoio da cidade, teria o apoio do prefeito, da prefeitura, teria apoio de e quem tem condições para poder ajudar nós, porque tem. hoje é, nós temos aí nos últimos três anos um aumento gradativo do valor que a gente paga para o aterro sanitário. Hoje nós temos aí previsto para 2020 mais de 40 milhões de reais só para pagar esse aterro sanitário. 40 milhões de reais é muito dinheiro. É mais do que nós temos para toda a pasta de assistência social. É três vezes mais do que nós temos para toda a política de cultura e esporte no município. Então isso é muito sério. Né? É muito sério porque poderíamos estar pensando que esses 40 milhões de reais poderiam estar sendo redistribuídos para catadores, para quem faz compostagem, que poderia estar sendo redistribuído enquanto geração de trabalho e renda, valorizando as pessoas, ampliando a coleta seletiva, ampliando a reciclagem e trazendo uma melhor qualidade ambiental para a cidade. Então, temos que ter uma política de valorização dos catadores. E ela passa pelo pagamento por serviço ambiental, que é, ao invés de pagar esse valor proteínico sanitário, paga para os catadores de associações com recicláveis secos e também com orgânicos, para fazer esse desvio do aterro e redistribuir renda. Repõe para as pessoas que estão trabalhando ali, dá uma dignidade melhor, né? Para o trabalho, dá uma dá uma condição melhor, entendeu? Eu acho que isso seria muito importante, que eles olhassem um pouco para a gente que está embaixo, né? Fazendo serviço que é de todos, praticamente, entendeu? A prefeitura, eu acredito que eles têm que olhar mais para os catadores, têm que olhar mais porque os, o eles não estão fazendo um favor para os catadores, mas sim os catadores estão ajudando, porque tu, tudo os pesos que a gente tira de material é, reciclável, é, que a gente tira do aterro, o impacto que não dá para o meio ambiente, tudo esse material sendo aterrado. Ah, o que eu tenho para dizer é que a população né, coloca a mão na consciência né, e reconheça né, que o que a gente faz é muito importante, né, que é tão bom né, quando alguém chega assim, e fala nossa, é muito legal o que vocês fazem. Então, assim, isso que deixa a gente bem feliz, assim, quando a gente tem o reconhecimento das pessoas.